Para ampliar o capital de giro de um novo negócio, o microempreendedor tomou um empréstimo no valor de R$ 20 mil, reais, em janeiro de 2021, a taxa de 5% ao mês, a regi no regime de juros compostos. Exatamente dois meses depois, março de 2021, Pagou 60% do valor do empréstimo, ou seja, dos 20 mil. E liquidou tudo o que devia do empréstimo em abril de 21. A quantia paga em abril que liquidou a dívida foi de... Então, questãozinha clássica de juros compostos. Cis Granri adora isso daí. Né? Técnica R... Qual é o bizu para resolver essa questão de juros compostos? Vou aplicar aqui a técnica do arrasta. A técnica do arrasta. É isso aí. Só que para facilitar a técnica do arrasta, eu vou criar aqui a linha do tempo. Isso aqui vai elucidar melhor a questão. Ó. Janeiro ó, não Chora não, bebê, janeiro 20k tava devendo 20k Aí dois meses depois, ó, em março O que, que aconteceu em março? Pagou com 60% do valor do empréstimo Então, vou fazer a continha de padaria aqui ó. 60% de 20 mil Como é que a gente faz essa continha aqui? Regra geral, ó, corta dois zeros, poupou pou, e multiplica o que sobrou. Então, 60 vezes 200 vai dar 12 mil. Né? Vai dar 12K. Então, em março ele pagou 12K. Só que esse valor não liquidou a dívida. Por quê? Ele falou aqui no probleminha que ele conseguiu liquidar no mês seguinte. Ele conseguiu liquidar a dívida no mês de abril e ele quer saber justamente esse valor. Então, o que, que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar a técnica do arrasta, que nada mais é que a ideia dos juros sobre juros. Então, ó, 20 mil, ó, você já vai se ligar. Ó. Ficou devendo um mês, o mundo é feio, ele vai te cobrar 5% de juros. Ah, eu vou pegar 5% de 20 mil. Aqui eu não preciso usar a fórmula, eu vou arrastando, ó. Corta dois zeros né, e multiplica o que sobrou. Só que aqui, como é 5, cinco, 5 cinco é metade de 10. Aí dá para a gente né, usar uma malandragem aqui. Para achar 10%, basta você voltar uma casa decimal. Ó, então, 10% é R$ 2.000. Se 10% é R$ 2.000, quanto vale 5%? Pô, pensa comigo, 10 vale 2%. Então, 5 vale 1. Um. É isso aí, vale 1. Um. Vale 1.000 reais. Então, a dívida passou para quanto? 21.000. Um Só que ele ficou devendo aí dois meses, né? Então, eu tenho que jogar mais 5% aí, ó. juros sobre juros. Não é feio. Então, eu vou pegar aqui, ó. 5%. De 21 mil Tudo lindo Acha é 10% 10% volta uma casa 2 e 100 né? Se não é voodoo é bizu Estou te dando um bizu, uma dica legal Então qual é a metade de 2 e 100? 1.050 1.050 Então 21 mil Deixa até eu sair daqui que vai acabar cortando 21 mil Vamos lá mais 1050. Isso aí vai dar 22.050. e Então aqui, ó, ele chegou com esse valor aqui, ó, devendo 22.050. Só que ele pagou quanto? 12.000. Ele pagou 12.000. Então, Fala para o tio Marcão aí, qual é o saldo devedor naquela data ali. É só diminuir, né? 2.050 menos mil Isso daí vai dar 10 mil. 10.050. Então agora. Ele está devendo. 10.050, vou até conferir aqui, 22.050, 12.000, vai dar 10.050, então aqui, atualizando, né? ele está devendo 10.050, só que ele não pagou aqui, ele foi pagar em abril, então eu tenho que jogar mais 5%, de 10.050 acha é 10%. 10% é 1.005. Então 5% é a metade. É 502,5. Então esse foi o valor que ele descobriu de juros. Mais 10.050. Isso aí vai dar 10. 552 e 50 quantinho de padaria. Olhando ali, as opções, qual seria a resposta correta? Letra C. Vem cá, quer aprender mais macetes iguais a esse que funcionam sempre? E gabaritar a prova da Caixa Econômica? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Porque, família, a antecipação vai fazer toda a diferença. Olha o que nós oferecemos para você decolar. Se liga na parada, se liga na parada. Ó, um módulo, né, de matemática básica para você relembrar aquela matemática da Tieteteca. Sem a base, você não vai evoluir. Um curso, né, um módulo completaço de matemática financeira. E o mais importante, aqui no MPP você não está sozinho. Abaixo de cada aula, você tem o suporte Tira Dúvida do aluno, além de ter um chat à sua disposição dentro da plataforma. E, se parássemos aqui, já seria né, sensacional o nosso curso. Só que fomos além. Estamos te dando quatro bônus. Ó. Bônus 1. Um, você vai levar um curso específico de técnico bancário com um curso teórico de probabilidade estatística, um curso de exercícios da Cisgra Rio um cronograma para você fechar esse edital em sete semanas e o bônus 4 mais seis meses de acesso, ou seja, totalizando um ano. Marcão, quanto custa tudo isso? Aí a quantia de padaria, ó, 217. Aí você vai somando aqui né os valores. Se somarmos aqui todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje você vai levar tudo isso com um mega desconto por 12 de 30 e 72 se você gostou, se você quer antecipar, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso não perca tempo, aqui na descrição do vídeo tem o link do curso tem o nosso contato e eu vou deixar também aqui na telinha o nosso contato para você né, caso você tenha alguma dúvida ó. 021 9702 99443 falar com o Júnior Legal? Pintou alguma dúvida, quer mais informações, entre em contato com o Juno. Então, aqui é para decolar. Beleza? Te espero lá nas aulas. Insista, persista e não desista. Matemática é o Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto.